Isaac Ben Judá, ou Isaac Ben Yehuda Abravanel. Ele nasceu em Lisboa no dia 23 de setembro de 1437 morreu em Veneza em 1508. Ele foi um estadista, filósofo, comentador da Bíblia e financista judeu português. Em várias obras, ele é referido apenas pelo seu apelido, que por vezes surge como Abravanel, Abarbanel, Avra Vanel ou Abrabanel. Muitos estudiosos da Torá e do Talmud referem-se a ele simplesmente como o Abarbanel. Nasceu em Lisboa em 1437 e viveu vários anos na cidade de Queluz. Faleceu em Veneza em 1508 e foi enterrado em Pádua, na Itália. Seu filho, Judá Abravanel também teve notoriedade na filosofia. A família Bravanel é uma das mais antigas e distintas famílias judaicas sefarditas, cuja ascendência direta tem a sua origem ao bíblico rei Davi. Os membros desta família viveram em Córdova, província da Espanha, Calatayud, Castela e Leão, e em Sevilha, onde viveu o seu representante mais antigo conhecido de nome Judá, a Bravanel. Há um debate sobre se o sobrenome deve ser pronunciado Abarbanel ou Abravanel. A pronúncia tradicional é Abarbanel. A literatura acadêmica moderna desde Graetz e Baer tem mais comumente usado o Abravanel. No entanto, seu próprio filho, o Judá, insistiu em Abarbanel. E Sefer HaTishbi, de Elias Levita, que era o contemporâneo próximo, duas vezes avoca o um nome como Abarbinel ou Abarbinel. A etimologia do nome é incerta. Alguns dizem que vem de Abrabanel, que significa pai dos rabinos de Deus, o que parece favorecer aí a pronúncia Abarbanel ou Abrabanel. Versado em literatura rabínica e nos estudos do seu tempo, ele devotou os seus jovens anos ao estudo da filosofia judaica. Com apenas 20 anos de idade, ele escreveu sobre a forma original dos elementos naturais, sobre questões religiosas, sobre profecias e outras coisas. As suas capacidades na política também lhe valeram a atenção de terceiros, mesmo ainda na juventude, entrou para o serviço do rei Afonso V de Portugal como tesoureiro e em breve ganhou a confiança do seu mestre. Não obstante a sua alta posição e grande riqueza, ele herdou do seu pai grande riqueza. Mas o seu amor pelos pobres e oprimidos era notável. Quando Arzila, em Marrocos, foi tomada pelos portugueses, e os prisioneiros judeus foram vendidos como escravos, ele contribuiu largamente com os fundos necessários para os libertar e organizou também coletas em seu favor por todo Portugal. Também escreveu ao seu rico e influente amigo Geriel Ben Samuel Pisa em Apelos pelos Presos. Após a morte do rei Dom Afonso V, foi obrigado a deixar o seu cargo, tendo sido acusado pelo rei Dom João II de conivência com o duque de Bragança, que tinha sido executado sob a acusação de conspiração. É, o, o Abravanel foi avisado a tempo e salvou-se, fugindo em sobressalto para Castela em 1483. A sua grande fortuna foi confiscada por decreto real. Em Toledo, sua nova residência, ele ocupou-se inicialmente com estudos bíblicos e, no decorrer de seis meses, produziu uma grande quantidade de comentários aos livros de Josué, Juízes e Samuel. Mas pouco depois, ele começou a servir a casa de Castela. Juntamente com seu amigo, o influente Dom Abraham Sênior de Segóvia, ele encarregou-se de administrar as receitas e fornecer abastecimentos ao exército real, com contratos que ele executou bem, para a satisfação total de Isabel de Castela. Durante as guerras mouriscas, a Bravanel emprestou somas avultadas de dinheiro ao governo, ao governo de Castela, que mais tarde viria a ser o governo de toda a Espanha. Quando foi decretada a expulsão dos judeus da Espanha, ele tentou por todos os meios convencer o rei a revogar o edito. Em vão, o Abravanel ofereceu 30 mil ducados ao rei. Também costumam atribuir a ele um texto que ficou conhecido como A Resposta de Dom Abravanel ao Decreto de Alhambra. Porém, a origem real deste documento encontra-se numa obra de ficção publicada em 1988 intitulada Alhambra Decree, do autor David Rafael. Com os seus companheiros de fé, Abravanel deixou a Espanha para ir viver em Nápoles, na Itália, onde em breve entraria para os serviços do rei. Por um período curto, ele viveu em paz, mas quando a cidade foi tomada pelos franceses. Ele foi roubado de todas as suas possessões e seguiu seu rei Fernando, em 1495 para Messina e mais tarde para Corfu. E em 1496 instalou-se em Monopoli e finalmente em 1503 em Veneza, onde seus serviços foram empregues na negociação de um tratado comercial entre Portugal e a República de Veneza. E para poder finalizar essa história brilhante de Isaac Abravanel, falamos dos descendentes ilustres deste homem. Dom Isaac Abravanel possui, em sua prole, inúmeros descendentes de destaque pelo mundo, dentre os quais o empresário e apresentador brasileiro Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos. Ative as suas notificações e inscreva-se em nosso canal. Um forte abraço.